E aí galera, estamos aqui a mais um vídeo do canal Lucano Gostoso galera Hoje vamos fazer o jogo, eu já, eu nunca galera Quem já fez, quem já fez essas coisas vai ter que beber o um copo Vai ter que beber água Galera, vamos a primeira pergunta Aqui a primeira pergunta é Eu, espera Nunca roubei água em uma loja. Eu já. Eu já. Muitas vezes. Eu ainda não. Eu já, mas, mas não dá pra especificar assim. Qual é a loja? Senão, aqui. Yeah. Eu já. Eu já. Você ainda não vai preso. Eu, eu já. É, eu já tentei, não quando eu já tentei. Quando fomos com o papai, quando fomos com o papai. Fomos ia Já, quando roubamos ali. Você também já roubou uma bacana, então, tá. é uma mãe. Já tem. Vamos para a segunda, uh, vamos para, para a segunda pergunta. Eu nunca fugi da polícia. Eu já, quando era mais pequeno, a polícia estava é, viu Eu também já. Eu, eu também eu, já. Eu também já fui, já bebeu água eu também. e já, yeah. antes quando a polícia começou, yeah. já tá todo, yeah. tá de todo mundo já tá dentro de casa. O que yeah. vamos para a terceira pergunta, galera. Eu nunca, espera, eu nunca levei uma chapada. Na cara. Eu já, gente. Eu já. Eu já. Que deu um Eu também já. Me deram um chapada da cara. Eu também. Você também me deram um chapada da cara. Me deram chapada da cara numa minha colega também. Eu também me deram um chapada da cara numa minha colega. Eu também me deram um chapada numa minha, também, deram um minha amiga. E agora vamos... É, vamos... Vamos a, a quarta, né? Quarta pergunta. Eu nunca participei de uma briga o famoso Bilo. Luta. Eu já. <risos> tipo, eu assim, Tipo tá assim, você está em cima também, o tipo, está o outro está lutando, você também está Eu também já. já. Eu também já pudei nas caixas. Eu já. Eu já. Não, nunca. Eu já, nunca. Eu já. Ah. Não, para poder uhum. se meter met, uma luta anjo da assim, também, eu, já. Eu, eu já, minha colada na grandeza para lutar, eu fui lá se meter. É, é, é, que... eu sim, já, acabou. galera, para, galera, não para, a quinta pergunta. Eu nunca passei mais de dois dias sem tomar banho. É FKX... ficar <risos> tipo, uh, mais de dois dias sem tomar banho. Não. Ei, é não tem medo. Não tem medo hoje. Nunca. Eu já. Mais dois dias. Ela bem Ah, já. Tá, não. Mais de dois dias. Oh, fiquei três dias sem parar. Nunca. Nunca, nunca, nunca. é, nunca. Qual fiquei hora? três, dois dias sem parar. Vamos. É, vamos à sexta, né? Ou, ou quinta? Quinta sexta. Sexta. Uhum. Vamos à sexta pergunta. Eu nunca olhei o celular ou o telefone de alguém sem que a pessoa soubesse. O já. Estás a ver sem Eu, eu, eu, eu já. já, eu também já. O telefone do papai, da mamãe. Eu também já do o Papai da da jogar. Mamã. Eu também. É, vamos à sétima pergunta, né? Uhum. Eu nunca dormi na rua. Nunca. Hoje são numa vó, mas me levam dentro de casa. Dorme ah, nunca. Nunca na rua. Nunca dormi na rua, nunca. É mentira, dormi na varanda <risos> Nunca. Nunca, nunca E a oitava, né? Ou sétima? Oitava. A oitava pergunta é, nunca peguei comida do lixo e comi. Do lixo? Uh, nunca. Nunca. É. É. Nunca caí na rua porque estava olhando o celular. Eu já. Eu <risos> assim. Eu já se na pedra. Eu já estava olhando o microfone. Eu também já ganhei. Eu já. Já estava mandando O telefone. Pegando o telefone. Uma... Só estava olhando o telefone e a pessoa se falando. Eu nunca. Aleluia. Então não é. Já, Isso aqui quase todo mundo. Ninguém fala. Quase todo mundo já fez eu a, a oitava, a, a próxima pergunta não, não. a não não a próxima a próxima pergunta eu nunca quebrei algo na casa de alguém eu e escondi. escondi eu já não eu não eu não escondi eu, escondi. eu, eu nunca já... parti nada não, não eu já eu parti algo na casa da avó dela a a, a, a, a... Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, vamos minha casa para ter um partiu. corpo com galera vem, né? que, bem, vamos já a, a outra pergunta galera é, eu, nunca consegui. eu nunca fui nunca fui expulso de uma festa <risos> Pata, <risos> me no na festa hum, também quase todos, mas eu não estudei naquela festa em que você te convidam, depois quando chega uma hora vão falar, ei, vamos já, ei, vamos já, tem sempre daquela e falar, ei, vamos já, vamos depois a festa de criança, depois bate 20 horas a 9 horas, o tá mais já velho já, já, tá, já tá as crianças, o mais velho é, vai que entrar. Que tá isso não tem sentido não e vamos à última ah, vamos à última a última pergunta galera eu nunca roubei dinheiro da carteira dos meus pais eu já, eu já. não, da carteira eu nunca, sim Hum. Galera, Mas se vocês gostaram do vídeo, curtem, se, se inscrevam, se inscrevam no canal para não perder nenhuma notificação, e galera. E deixe o like. Deixe o like e...